Um outro ponto, um outro ponto que eu queria abordar contigo é a respeito dessa ideia, né? Como atender sem consultório. Existem, na verdade, várias maneiras da gente atender sem, sem estar num local físico, né? num, num, num local físico a gente sempre está, mas num local que tu tenha todo um aparato né, institucional, seja no hospital, né, no consultório. E uma dessas maneiras é o acompanhamento terapêutico. É o único, a única maneira de atender sem consultório? Por óbvio não, existem outras maneiras de atender sem consultório. Mas nesse primeiro momento eu vou focalizar um pouquinho mais com essa ideia do, do acompanhamento terapêutico. E se der tempo a gente pode abordar outras formas de, de terapias sem fronteiras. O acompanhamento terapêutico o que, que é? O acompanhamento terapêutico é uma prática que tu vai Sim. até o paciente entra em contato com o paciente para desenvolver algum tipo de diferença, algum tipo de intervenção. De maneira geral, a gente tem imagem do acompanhamento terapêutico para pacientes em situação crítica. Por que acontece isso? Porque a gente pensa o acompanhamento terapêutico lá na sua origem, Lá em torno dos anos 60, começa a ficar mais evidente a imagem do acompanhamento terapêutico. O nome, acompanhamento terapêutico, surgiu na década de 70. Mas antes desse momento, dessa criação do nome, já eram utilizadas várias, já eram utilizadas várias práticas que, de alguma maneira, davam conta de deslocar os sujeitos que estavam dentro das instituições psiquiátricas pro campo social, para o tecido social, para tecido urbano, para o campo. Então, na sua origem, o acompanhamento terapêutico, ele nasce a partir de um questionamento, dessa lógica, que enfim, coloca o sujeito que tem algum transtorno psicológico, como esquizofrenia, como autismo. Coloca esses sujeitos, a lógica que coloca os sujeitos nessas estruturas de clausura, o acompanhamento terapêutico passa a questionar e propor uma circulação, ou seja, a promoção da diferença da saúde a partir da retomada do espaço cotidiano desses pacientes. Então, essa é uma diferença. Em então, nenhum momento que se propunha a clausura como saída a questão da loucura, da psicose, da mania do autismo né, surge o acompanhamento terapêutico, para falar que não a rua, a rua é terapêutica, o contato social, colocando em xeque a, a dimensão do enclausuramento. Então, por isso é importante que se tenha em mente que o acompanhamento terapêutico, num primeiro momento, ele surge como uma terapia, como uma ajuda para os sujeitos. Que estavam internados. E por isso, ainda hoje, ainda hoje, atenção, hoje, ainda hoje, muitos sujeitos ainda pensam que o acompanhamento terapêutico serve apenas para isso. Para pacientes com alguma patologia grave. Inclusive, sujeitos é, profissionais da área da saúde ainda se enganam pensando que o acompanhamento terapêutico é apenas para pacientes em situação crítica. E é importante que você tenha em mente que o acompanhamento terapêutico vai muito, muito além disso.